Oh, rapaziada, eu tô, eu, tô, eu tô meio puto hoje. Eu vou falar aqui, mas é um bagulho rápido. Eu tô meio nervoso, rapaziada. eu Não vou nem sair gritando. Fala, rapaziadinha maneira. E vocês, vocês já estão ligados? Eu tô meio puto. porque ontem eu passei o raio da tarde toda para fazer o um vídeo lá. Que todo mundo viu que foi bloqueado novamente. O YouTube me bloqueou porque a gente tá fazendo react. Sei lá, porque como é que a gente vai reagir a um som sem mostrar o som? Então, cara, eu tô tentando elaborar novas coisas pra gente fazer aqui no canal, mas, pô, eu queria chegar aqui gravando esse vídeo agora, igual o Zóia, mano. Tipo assim, quebrando tudo. Não, aí, mano, vou até botar no óculos pra eu falar direito essa parada. Caralho, a porra do óculos agora. vocês vê como é que eu tô ficando doido. O óculos tá na, tá, tá na perda lixeira, velho. Óculos, porra, que isso? Uma amuleto aqui do canal, porra, que isso? Ah... Uh. Então rapaziadinha, como eu já falei, o YouTube bloqueou o vídeo, então eu não vou regravar o vídeo, eu queria fazer um vídeo do parte 2 aí do Naldo, o que, que eu vou fazer pra vocês é o que? Eu vou mandar, eu vou, eu vou mostrar aí pra vocês, vai aparecer aí pra vocês um pedaço do vídeo, não pode aparecer mais, não, não pode mais aparecer mais a música, entendeu? Então eu não sei mais como é que eu vou fazer os vídeos aqui, ou eu vou continuar fazendo, tem música que é bloqueada, tem música que não é bloqueada. E vamos tacando pau assim, entendeu? Mas, vou mostrar aí para vocês, vou deixar aí a parte, eu reagindo da parte do Naldo que ele postou lá no, lá no Instagram. No aí Insta, cara, De ver que eu tô nervoso, velho. Tô nervoso, porque eu achei que o negócio ia liberal no YouTube. Vou ter que tretar contigo, pai. Pô, eu tô bolado. Então, rapaziadinha, vou deixar aqui a seguir aqui para vocês o resto do react que eu, não, eu só não posso colocar a parte que tá aparecendo a música. Entendeu? Que de repente tá até o clipe rolando aqui atrás. Porque eu não sei. De repente eu animei na hora de editar. E botei um pedacinho do clipe aqui atrás. Ou então de repente não tem nada também. Então vamos lá, rapaziadinha. Segue para o vídeo e... Foi! Vamos assistir tudo que ele falou aqui. Vamos lá. Galera, acabei de acordar. Que dia foda pra mim. Passei a noite no estúdio fazendo mais um som. Já embalado nessa hora do Breezy. Rapaziada, eu precisava compartilhar isso com vocês. Que notícia foda, que dia foda. Cara, meu coração tá explodindo de alegria. Maneiro. Maneiro, mano, maneiro. Fucking shit! Fucking shit! É, o que os tá aqui? Caramba. Adivinha quem curtiu? Adivinha quem curtiu o vídeo que eu postei lá? Olha aí. Olha aí. Adivinha quem curtiu? Olha aqui, olha aqui. Caralho! Muito, muito foda. Olha isso aqui, olha isso aqui. Acordei com o mano, o Guilherme do Universo Brawl, mandando para mim, mano, ó, ó, chegou no homem. Já vou postar. Aí eu falei, que é isso, cara? Jura? Olha aqui, quem acabou de curtir. Uau! Pô, bicho. Que alegria, que alegria. Breezy! Appreciate my brother. Obrigado, moleque. Agora é o seguinte, porra. Você desculpa, né? Agora eu posso falar que eu sou foda, né? Mais uma, eu sou foda pra caralho. Aí, ah! mentira, pô. Ah! que é mentira, tá aí a prova. Alalalalalalalalalalalalalala. Ah, moleque. Aqui é o Naldo Benin, nós vamos invadir. Botulador do, do mundo, taca fogo, Breezy. Breezy! Tirou sua onda, não, tirou sua cara. onda. Fucking shit! <risos> Beleza, ó, quero aproveitar aqui. Eu quero agradecer a vocês. Valeu, Team Breezy, valeu meu povo do Brasil. Obrigado a todos vocês que estão lá me fortalecendo aqui nos comentários comigo. Agora é o seguinte, vai lá você, aproveita aí que não viu ainda. Confere o clipe que tá foda. Uma homenagem minha pro Cruz Brown, pro Breezy. É, fiz com muito carinho pra vocês. Então confere lá, vai lá no Spotify. Valeu? Ouve lá, me segue também. Dá essa moral. Team Breezy, obrigado de verdade. Valeu, meu povo. Valeu, Brasil. Tamo junto. Thanks, my brother. Valeu, Breezy! we together, bro. Que isso, mano. Que isso, pô Que isso, mano. Que isso, rapaziada. Eu tô indo até aqui. Ó, pra você ver, né, velho? Como é que é o ser humano? Eu tô indo aqui na postagem dele Ver se realmente o Chris Brown curtiu Deixa eu ver se esse é o Chris, cara Esse é o, o, o, o Insta do Chris Brown Rapaz, não apareceu o Chris Brown aqui Calma, calma, calma que eu vou Porra, é ele mesmo que isso, rapaziadinha. É ele mesmo. O cara curtiu mesmo. Não reparem a minha tela. Curtem, compartilhem esse vídeo para eu poder comprar outro celular. Por favor. Rapaziadinha, ele mesmo curtiu. Curtiu a parada do Naldo. Ó. Tirou sua onda, irmão. Tirou sua onda. Papo reto. Tirou sua onda. E agora fica aquela, né? Tô, a... Tô aguardando... Um vídeo do Chris Brown, é lógico, né? Confirmando, né, velho. Porque se aqui no Brasil a gente tem uns assessores que cuidam da, do Instagram dos artistas, pode ter sido apenas um assessor dele que. Foi a mano do outro assessor, do outro produtor que. Ah, curte aí, vai. Não custa nada. Mas, rapaziadinha, tem um vídeo que eu vi. Tem um vídeo que eu vi só para só, só, só finalizar aqui: ó, vídeo, ó, ó, o Ryan Santos, rapaziada, só para vocês entenderem a, a, a doideira que tá na minha cabeça. Vamos supor, eu vou mostrar um pedacinho para vocês o que o, o Ryan fez quando ele atingiu um milhão de seguidores e cara. Quem tá aí no mundo da produção sabe que você é mole arranjar uma curtida, arranjar um, um videozinho. Pô, pede lá o Neymar pra fazer um vídeo pra mim. Pô. Qual foi? Vamos lá. Aí, ó. Meio que acabou a surpresa. O que, é que essas pessoas têm em comum? Charlie Sheen, Mia Khalifa, Cardon, Tony Rock, Rick do Trato Feito, Ed Cred, Randy Couture, Bamagera. Quem? Quê? no meu vídeo de um milhão. Dá o um play aí, pessoal. Hi, I'm from Brazil. It's Charles. So, my man, congratulations. Congrats, Hiram, for reaching one million fans, one million followers on Instagram. Good for you. Now, <coughs> I know, we know that uh, half of those are fake, but hey, still a million. So good on you. I'm also told that... Uh, to wish you um uh better luck with the ladies cause, uh cause we know that things in that department are not going as they could be so hopefully that million helps that. Well, right on, my man. Uh, hit me up quando the city uh cidade ou eu I'm in brazil and uh and, and, and... bom uma porrada de celebridades de hollywood me deu parabéns por chegar a um milhão de seguidores pega a visão só que dessa galera toda aqui só era amigo Edcred, Kaiser e o Arthur do Barcelona. Todos os outros foram comprados. Aí? Inclusive o Charlie Sheen. Tem um site. Ó, é Wesley Snipes. 500 dólares. Wesley Snipes. Você Esse... quer um alô do Wesley Snipes? 500 dólares, pai. Desembolsa para o cara, te manda um videozinho ainda. Aí, ó. Esse cara aqui é do Shark Tank americano 500 dólares pra ele mandar um salve pra você E essa ideia surgiu no almo... Então, rapaziadinha, só foi isso, só foi isso Quem quiser assistir a palestra inteira do Ryan, Vai lá nos vídeos dele, lá no canal dele Mas, rapaziadinha, pra mim, tudo é uma jogada de marketing Pra mim, tudo é... Irmão, irmão, é quem cresceu contigo e mesmo assim, às vezes, nem esses aí te dá valor. Então, pai, quer um alô, Duizão? Entra em contato aí que eu te mando o um QR Code. Ha! Segue aí, curte aí, segue no Instagram, curte a página, do Twitter. Ih, é mesmo meu Twitter. a p*** toda, rapaziadinha. Ih, não pode falar E p... Ih, falei de novo. Vou ter que editar agora. Fui!